olha só minha gente que bacana esse aqui ó você vai pegar um abacate bem madurinha vai cortar ao meio né aqui você vai tirar esse caroço aqui ó tem que estar tá bem madurinha abacate viu não pode estar tá meio verde não tem que estar tá bem madurinha abacate para ficar bem legal lembrando gente aqui é uma receitinha que eu faço sempre aqui você faz assim ó. vai pegar um pouquinho de leite em pó Pra quem pode comer açúcar, fica melhor ainda, né? Mas, isso aqui é uma receita natural. O leite em pó não pode ter adoçante, né? É um leite em pó natural. Aí, então, você vai vir aqui. Se você quiser raspar antes, também pode, né? Mas eu gosto de fazer assim, ó. Eu vou bem levezinho aqui, ó. Pra ficar uma raspa bem fininha, ó. Você, você viu como tá madurinha? Ó, eu vou raspando aqui bonitinho, com leite em pó aqui, ó. O leite em pó já vai misturando. É por um pouquinho de leite em pó, se passar no liquidificador, aí não fica muito legal assim, porque você vai, no que você vai aqui com leite em pó, vai misturar o leite em pó aqui, e vai ficar um contraste de azedinho, porque abacate é azedinho, e você vai, isso aqui é, é isso é bom para você fazer um lanche da tarde, é um lanche natural, assim, consulte o seu médico, vê se você pode aí, tá usando esse alimento aqui porque ele é muito gorduroso né e aí tem que ter cuidado né todo alimento a gente tem que ter cuidado que tem pessoas que têm restrições a algum certo tipo de, de, de alimento né então você vai raspando aqui ó bonitinho aproveita desse seu like aí você faz assim ó você mistura aqui bonitinho aqui ó, se você quiser pôr num prato todinho só que assim fica mais chique né hum, quando você vai aqui fazendo aqui tudo devagarinho vai ficando tudo mais saboroso a ah, você vai pegando aqui um como é que diz? É vai criando tipo como se fosse uma expectativa né então você vai fazendo assim ó então, eu faço muito isso aqui ó você, você, você raspa bem aí você vem pra cá ó. conforme for você vai pondo mais leite em pó leite em pó não pode ter adoçado tem uns que já vem adoçado né algum leite em pó então por quê? Por que que eu falo que não pode? Porque tem gente que tem a glicemia alta, né? Que no meu caso, cheguei aos 53 anos e a minha glicemia deu uma pequena alteradinha. Então eu tô, tirei todo o açúcar. Se vocês for comparar no meu canal, os meus vídeos anterior, eu tô mais fortinho. Só que no que eu tirei todo o açúcar, eu emagreci bastante, entendeu? As minhas roupas folgaram tudo. Ó, então aqui você viu que... Precisa mais? Então você vai tomar um pouquinho de leite em pó, tudo com paciência. Ó, um pouquinho de leite em pó e você vai raspando aqui, devagarinho, ó, até chegar aí ao ponto desejado, viu? Então como eu falei, eu, já, eu cortei todo o açúcar refrigerante, eu não bebo mais. Bolo é muito difícil, isso aqui é uma receita muito legal, porque não o mesmo que esse leite... Nesse, agora, para quem pode comer açúcar, gente, isso aqui, aí você vai pôr uma meia colherzinha de açúcar para misturar, fica melhor ainda. Isso aqui, eu, como garoto, a gente não tinha liquidificador, então a gente com, a gente fazia os abacate, tudo, tudo amassadinha no prato. Colocava no prato e, am, e, am, e amassava, só com açúcar, né? naquele tempo a gente nem leite para usar, você viu como vai mudando aqui a consistência ó, e a cor, porque assim, ó que se você passar no liquidificador fica bem trituradinho e aqui no que você vai comendo em pó você vai raspando fica alguns pedacinhos de abacate aí vai ficar um sabor mais gostoso então isso para que é, é essa receita de hoje para vocês prove aí agora se você pode pôr açúcar se você pôr uma pitadinha de açúcar ficar melhor ainda então aqui tá no ponto então você vai pondo ó, chegou aqui uma pasta legal não tá muito úmida aí você vai consumir essa parte aqui aí com uma colher aqui separada aí você vai pondo o, le o leite em pó cuidado também para não exagerar não exagerar muito no le leite em pó o leite em pó é só para dar um contraste no abacate lembrando o abacate é um alimento gorduroso então você tem que ver se você não tem restrição não pode meu primo falou que isso aqui é muito gorduroso então se você consumir todo dia Pode ser perigoso aí para o seu coração, não sei. Consulta o seu médico, né? Mas assim, ó. eu faço assim. Ó. Aqui é bem mais natural, viu? Do que com açúcar. Então, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, minha gente. Fica com Deus. Deixa seu like, dá uma moral para o canal aí. Se inscreve, compartilha. E vamos que vamos.